Quem tá chegando aí agora, nós tava estudando o um menino chamado Fiddlesfera, certo? Agora nós vamos fazer o Fiddle Stick dele no super servidor, velho. Ó, oh, já mostra o Fiddle. Foda que eu não sei se o Fiddle. O Fiddera faz dessa forma aqui, né, mano? Mostrando assim. Que que ele bane, hein, mano? Não teve como reparar, né, mano? Que que ele bane, velho? Mas o que, que deve prejudicar o Fiddle no bot, mano? Talvez um trash, talvez uma Morgana. Alistar? Alistar no Morgana, hein, mano Mas vamos Morgana Vamos tirar a Morgana Tem que lembrar de usar TP, né E aí, nós adapta na secundária? A secundária pra mim eu punho aqui zonas, mano Pra fazer sentido E um biscoitinho Pra ter mana, né Olha lá Mesma runa dele Pô, mano, pra que, que ele pega a mano Pra que, que ele pega Nimbus, mano Qual que é a brisa dele, velho Que isso, nós vai enfrentar uma réu ainda, mano Ó, oh, pelo menos a skin que ele tem, eu tenho Ó, oh, ele vinha aqui, ó oh, E fazia assim, ó, ó, ó, ó Ó Beleza Ó, ó, ó, ó, ó Ó Ó, espantar ele pro cara, ó ah lá, ó ah lá Fiddlesfera! Ajuda aqui, Dix! Ihuuu! Meu Deus, dá certo! Meu Deus, galera! Dá certo! É que os caras ficam achando que o céu é um pastel, mano! Nossa senhora! SS Bot Jungle. Ele começou com um braçadeira, né? Meu Deus, é. Vou fazer a bruxa desse cara, não é possível. Ó quem vai morrer lá em cima. Ah, tá. Nossa, morreu todo mundo, velho. Peguei. Silence. Nossa, esse cara tinha clean ainda. Tá bom, tá bom. Calma, Chaco, não empolga, não empolga, Chaco, não empolga. Geralmente os jungle dele fazia isso mesmo. A gente completa aqui, não tem problema. Agora é dive, geralmente ele calava uns divezinhos assim estranho, ó. Ó, dessa vez nós acertamos o silence, dá uma mamada, eu tô tanque e não vou morrer. É isso. Aquela crocância crocante. Vambora O certo é dar B O certo, né? Mas ele sempre puxava uma wave a mais Ele sempre dava esse over Olha lá, se eu tivesse dado B eu não ia morrer Mas agora eu vou embora Caralho, Jinx! Que porra é essa, mano? O cara é o melhor do mundo, véi Que é esse que é fácil, mano? O Fidocera caiu com esses caras bons no time, velho. Caralho, velho. Que cara bom, mano. Pink pra quê? Pera aí, ele não comprou pink nenhuma vez naquela hora, mano? Ele não comprava pink, velho? Ah, e pelo amor de Deus. isso aqui ele fazia muito. Ele não comprava pink, velho. Salvei. Valeu, Crush. Obrigado pelos três mencião. Toma a Pode ir, pode ir, tá morto, tá morto, tá morto. Pode, esse aqui também pega, hein? Placha mesmo, senão eu ia pegar. Mamada clássica. Ó, a real ali, achando que não, ele tá vendo ela. Passa pra cá a colheita, doidão. Mamada. ó oh. Jungle Diff Será que eles soltavam uma dessa? Pô, galera, então Aqui agora eu tenho um gold da bota, mano Deixa eu comprar uma bota, mano E uma pick, velho Deixa eu comprar uma botinha, mano Consegue ou não consegue? Meu Deus, de novo esse cara, velho Ih, Fidosfera E agora? O que, que ele fazia quando ele era acampado? Isso aqui ele fazia bastante, ó, velho O um martelo ali vai estragar o... a brincadeira, né, mano? Não sei se dá pra matar o cara, hein, Links. Só se a uma armada mata até o final. Não mata. Vai ser nosso ali, pelo menos. E o martelo tá atorando. Bota de mobility, ali fazia. Fazia nada, paizão. Ai, ele flashava, pra sair vivo! Não! Ai, se eu não morrer, ia ser muito pica, velho. Mano, aqui agora tá liberada a bota, né, galera? Aqui agora liberou, né? Aí nós usamos TP pra voltar pra ele. Né? Liberou! Humilde! Não, beleza! Não, graças a Deus TP mid Pera aí Vou fazer uma coisa de maluco aqui, velho. Vamos ver se vai dar certo a ideia foi boa Só faltou dano, hein, véi Completou, a Chaco? Completou, 3. Chaco? Ah, o cara não completou, mano NA Chaco, velho Diego, obrigado pelos três meses, viu, fião? Nossa, o cara não vai morrer, velho. Morreu. E essa Jinx está um resetou, velho. Beleza, Juninho. Beleza, Juninho da funerária, velho. Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Ele fazia umas movimentações assim, ó, velho. Isso, ó, oh, e ele. Ai, se eu tivesse ult, velho Otário Fidosfera Beleza. Ih Isso aqui é o Fidosfera não fazia Beleza, mano Beleza, beleza, mano Aqui, ó Ele faria pra cima dos caras, né, galera Pô, maior foda é que eu ia morrer igual um otário Putz, ser ele não comprava pink, mano Oh, lasqueira Fidosfera Distraiu pra pegar o objetivo, faria sim Olha lá, é isso, também acho Nossa, se fudeu, hein, velho. Nossa, se fudeu peso agora, ó o outro aqui no mid, velho. Nossa Sai da Smurf, Gordox Nossa, galera Acabou, pô tem dois top ainda, tá sendo cabeceada. Roubava jungle. Quer ficar, Jinx? Beleza, beleza. Sem medo amanhã, sem medo, sem medo. Esse tipo de play ele fazia, tá? Já emenda pro bot aqui, dragão daqui a pouquinho Ó o outro aqui Pão de queijo Ó Meu Deus do céu, galera Não é possível, velho A build do Fiddlesfera ganha jogos, mano Isso é prata, mano Pior que o elo dos caras é mestre, viu, galera Que doideira, né, velho Eu sou platina nessa conta, mas o elo de todo mundo é mestre Ele dava TP bot? Ih, nunca será o Zexfera. Esse aqui nunca será o Zexfera. Fui! Mamada! Silence! Uh... Aí é foda. Vou por esse aqui mesmo? Vou pegar aquele candango top. Pô, fiz. Beleza. Caralho. O destruiu o pai. Meu Deus! Bate no fidosfera? Pegou. Uh, se também que gritou, tá? Foi sorte isso aqui, velho. Beleza, TPzinho bot, distrai. Vou continuar, bot, mano. Vou continuar a bote, acho que era o que o Fiddlesfera faria Ele nunca ia pros objetivos, né, mano? Nunca Nível 11, bem crocante Quem faz objetivo perde jogo segundo o Fiddlesfera Não, você tá interpretando errado, mano O objetivo é bom fazer, ele sabe disso Só que ele é a distração pro objetivo ser feito, entendeu? Você tá, aí, aí você interpretou errado ele, pô Cadê? Aqui era a bota de MR ah, o outro, outro eu não lembro, mano Mas era mais um item de vida, não era? O que, que ele fazia, mano? É... O que, que era mesmo? Capa de fogo, velho O cara fazia o Sunfire pra fido, velho O cara é um gênio Ele apertava uns R de maluca assim Beleza, tô saindo fora Mamadinha na wave, please. Liberou? Caramba, galera. Não é possível que o Fiddle do Fidosfera ganha jogos, hein? Não, não é possível, galera. Ganhamos a partida. Cadê o guerreiro que falou que ia lançar subs, hein? Meu Deus do céu, galera. Tá aprovado o Fiddlesup do Fiddlesfera, mano. Tem que ir de TP... Não pode comprar pink, não pode dar dano em objetivo, tem que fazer tanque. Na real, que ele adaptava, né? Cada que partida era uma adaptação aqui. diferente. Mano, que doideira, hein, velho? Mano, que doideira. Tô em choque aqui. MD5, mano. Dei mais dano que o jungle do time ainda, velho. Mano, testa no seu game, galera. Testa nossa partida isso aí e vê se dá certo, mano.